a gente tem trabalhado junto da causa de Hudson no Brasil e agora também com a HDO nesse programa de embaixadores com outros jovens de famílias com Hudson do mundo, de vários lugares do mundo. E...